E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? seguinte, mano, tem uma novidade muito boa aí pra gente é, Eu desenvolvi um novo método de como transferir o arquivo lá, o file de 50, 45 FPS e tal Aquele Game Options é, via PC, mano Porque tem muita gente que tem dificuldade via Android Não sabe fazer o caminho, se perde e tal e essa forma via PC é muito fácil, você basta executar o programinha que eu criei e tá feito, ele vai fazer tudo pra você, tá? Lembrando que você precisa estar tá com o modo desenvolvedor ativado aqui, ó, depuração USB, então você ative ele aí, claro, se você já tem root no celular, você vai saber esse procedimento. Lembrando que para esse procedimento ainda precisa de root, tá? Mas eu estou desenvolvendo um novo método que você conseguirá fazer sem root algum, tá, galera? Então, é, assim, a única coisa que você terá que fazer aqui no PC, ó, vai ter o arquivo, tá? Vai ter o, o programa, deixa eu deletar aqui, ó. Você vai fazer o download do arquivo compactado, tá? Na descrição do vídeo. Feito isso, você vai extrair, você vai usar seu, seu programa de extrair aí, pode ser o WinRAR, pode ser o WinZip, qualquer um, tá? Abriu aqui, ó, instalador, arquivo FPS Modern Combat 5. Então vamos dar um duplo, um duplo clique em cima dele. A única coisa que você terá que fazer é colar aqui o arquivo Gaming Options. Já vou deixar um default, tá? Junto aí. Mas aí se você quiser, tem vários na internet, você vê qual que você quer testar E cola aqui e substitui esse daqui, tá? Então você pode, meu, baixar vários aí e fazer o teste Enfim, é, então é, aqui eu posso tanto, aqui no instalador, tá galera? Aqui no instalador eu posso tanto executar como administrador Como executar normalmente, não vai ter problema, tá? Desde que a depuração USB esteja ativa. O Jorge, no meu Facebook, ele fez a seguinte pergunta. Ele falou, Ordep, é, esse arquivo é, melhora muito é, em com relação a quem não tem? É muito uma diferença gritante? Ô Jorge, dependendo sim, meu. Porque assim, você altera a propriedade do jogo. Então você tira reflexos tira certos efeitos, isso é aquilo que vai deixar o jogo mais leve, tá? E tem determinados arquivos que faz seu Modern Combat reconhecer um processador, o seu processador como um processador fake, um Adreno, por exemplo, 220, que é um dos primeiros Adrenos que tem no mercado, e então aí ele fala, meu, esse dispositivo aqui é baixíssimo, eu vou maneirar, pegar leve com ele. Então fica aquela coisa bem chuta melhora realmente, cara. E a segunda pergunta era se dava ban no começo o Agmilaft estava empenhado em dar banca, em fazer isso. Hoje em dia, meu, todo mundo usa e nunca mais aconteceu nada. Então, galera, primeira coisa que vocês precisam fazer é colar o arquivo aqui e depois executar aqui o instalador. Então, vamos aqui passo a passo. Bem-vindo ao Janson Instalador by Biordap0 YouTube. Tem as minhas redes sociais aqui em cima, tá? Pra quem quiser. E este programa foi desenvolvido com o intuito de ajudar a comunidade MC5. A data atual, e aqui ele está iniciando é, a conexão via USB, tá? Aguarde procurando o seu dispositivo, dispositivo localizado com sucesso. E aqui ele traz o nome do seu dispositivo, claro, de forma, é, de forma da depuração. Ele não vai trazer o modelo certinho, ele traz né, como se fosse aqui um... um um, um diretório aí é, via binário, tá? E aqui eu coloquei os passo a passos. Então, ó, copiando o arquivo Game Options é, para dentro do seu Android. Relaxe. Então ele vem aqui e copia. E aí copiou, ele vai pressionar em qualquer tecla para continuar. Vou dar um Enter. vem do arquivo Game Options para dentro da pasta da pasta do Modern Combat 5. Então aqui ó, ele já tá pedindo na minha tela aqui a permissão root, tá? Então vou permitir. Permitir, ele já vai lá e vai para a próxima etapa. Foi para a próxima etapa, ó. Alterando as permissões do arquivo somente para leitura. Já passou no meu canal hoje, porque, galera, porque eu tenho que fazer uma, uma alteração de permissão, colocar só para somente leitura, tá? Porque senão o próprio sistema, o próprio Modern Combat 5 vai lá e altera automaticamente o o arquivo e aí ele não tem efeito. Então agora vou limpar essa bagunça ele vai lá e tudo que ele fez dentro do seu Android ele vai lá e retira que ele moveu o arquivo para cá, para lá e tal ele limpa essa bagunça e deixa zeradinho para você pressione qualquer tecla para continuar processo concluído. agora é só desfrutar Dou um enter e pronto, galera, é só isso mano, já está instalado. vamos conferir então ó. aqui ó esse file, tá é, o seu caminho de cor dispositivo data data ele faz tudo isso daqui para você tá ó game loft files game options aqui ó vamos ver as propriedades dele vamos ver se ele realmente está somente para leitura então vamos lá aqui ó permissões só ler galera e aí você fala, ah, mas quem garante que esse processo é, é verdadeiro? Quem não garante que você já instalou o arquivo aí? Vou fazer o seguinte, galera, vou apagar o arquivo, tá, ó. Apaguei o arquivo e vou executar ele novamente, ó. Então, mostrou a data, agora ele tá fazendo a conexão, fez a conexão, sucessagem. Aguardando, copiou, pressionei uma tecla aqui, pressionei, pressionei, tá limpando, foi, foi. E agora vamos atualizar aqui, então eu vou voltar aqui e vou para files de novo. E olha aqui ó, o arquivo novamente. Vamos ver se ele está com, com as permissões certinhas. Permissões certinhas aqui, ó. somente leitura. Galera, você viu que eu não precisei é, nesse, com esse programa ser um expert aí, saber navegar aí nos diretórios raiz do Android. E tô com um arquivo aqui e agora é só jogar e testar o arquivo, se você não gostar desse arquivo, você cola outro aqui dentro e executa um instalador aí, e ele vai fazer o procedimento sucessagem para você, tá galera? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa novidade, lembrando que eu vou estar tá desenvolvendo um aplicativo que faz esse processo sem root, isso daqui é para quem tem root, eu espero que eu possa estar ajudando aí quem sempre teve dificuldade, tá? Esse processo via Windows, como você viu, é bem mais rápido do que o via Android propriamente dito, e claro, você vai precisar de um PC para fazer esse processo. Então, é, pelo menos eu criei uma alternativa aí para quem se sentir confortável fazendo via PC, tá? Se você já sabe fazer via Android, pode fazer, continuar fazendo via Android, ou então quiser testar esse método aqui, pode testar e a é sucessagem. Demorou? No mais é isso, galera. Tamo junto. Eu fui pelo!